Deixam todos bem-vindos, estamos ao vivo para toda a nossa querida Mafra, Rio Negro, nossas cidades da região e hoje comigo ele que é, foi por duas vezes prefeito em Mafra, já foi é, presidente do Badesc, secretário de Estado regional e hoje figura aí como um pré-candidato a deputado estadual e após 22 anos sem um representante na Lesc aqui de Mafra, temos aí a possibilidade real de ter um candidato eleito, Wellington é um desafio gigante para você. Ah, é um desafio bem-vindo. Obrigado pela pela oportunidade de estarmos aqui junto mais uma vez no Rio Mafra Mix, né? Esse canal de comunicação com a população de Mafra, da região toda, né? Do Paraná e Santa Catarina. Então é um grande orgulho, uma grande satisfação estar aqui com vocês que são sucesso e referência na comunicação é uma Como você disse, é um grande desafio Mas os grandes homens e grandes mulheres E grandes pessoas vivem é, De grandes grandes desafios né Quem não quem tem marca na história Marca em qualquer segmento da vida Teve os seus desafios E esse é mais um dos desafios que nós estamos aí Tá certo Hélio, nós tivemos há alguns meses né Acho que um mês e meio, mais ou menos Uma entrevista contigo Ainda não era pré-candidato, estava preparando o caminho, teve uma grande audiência, inclusive, aquela nossa primeira entrevista, e agora já na condição de pré-candidato, já passado ali os, o, o pontapé inicial, é, recentemente um jornalista, um dos mais respeitados jornalistas do Estado de Santa Catarina, é, jornalista político, ele coloca você entre os cinco principais do partido, com real chance. Como que você vê esse posicionamento da mídia é, levando e levantando o seu nome. É, esse foi um dos grandes motivos de que eu aceitei esse desafio. né? Além de gostar de ser homem público é, e, e ter um histórico político todo, eu percebia as reais condições de vitória. Né? E a gente, como já tem esta sensibilidade comprovada, já, é, você percebe de que realmente há um, um vazio regional é, necessitando de que isso venha a acontecer no Planalto Norte. Sabe como bem falou? Mais de 20 anos nós estamos sem representatividade e isso machuca a região. E essa sensibilidade eu tive quando nós rodamos de Porto União né, a Campo Alegre. Muito embora uh, existem micro-regiões dentro da região do Planalto Norte, mas o Planalto Norte em si hoje não tem um representante sequer. Eu, eu esses dias eu um grande amigo meu falou, não vou dizer o nome, mas ele disse assim, poxa gente, né, numa das reuniões que nós tivemos, ele falou assim, poxa, nós não temos nada lá na Assembleia Legislativa. Quando desce lá, né, um prefeito amigo, ele disse quando desce lá, normalmente tem um banheiro para ir. <risos> então tem que ir no coletivo. Porque quando você tem um gabinete, uma sala de um deputado, né, é, você tem lá, você, é a, você tem o seu aconchego lá dentro. E eu já fui prefeito sem ter deputado lá. Não é, não é, não é fácil. Muito embora nós tenhamos esse acesso direto, né, como sempre tivemos, graças a Deus, dar esta oportunidade, nós tínhamos os acessos diretos, principalmente quando o governador era o Raimundo Colombo. Né, foi a maior fase da, onde eu estive na prefeitura. E onde teve os grandes eventos, grandes acontecimentos e diferenciais na nossa cidade, na nossa região, porque nós tínhamos essa relação pessoal muito vinculada. Hoje nós não temos esse esse vínculo com lideranças é, efetivas, né? Lideranças que vão continuar, né? A, a, a, a estar dentro da conjuntura política e conseguir fazer com que é, nós tenhamos esta, este contato direto e isso conta muito para que as coisas aconteçam numa cidade, numa região. Wellington, nós conversamos, até no último bate-papo que a gente teve, de uma candidatura única. Pelo que a gente observa, não deu para viabilizar isso, as entidades de classe não se mobilizaram, temos outros grandes e bons nomes na, na, na cidade, é, mas não conseguimos viabilizar. O que é que Mafra perde hoje nessa polarização? Eu não vejo uma polarização de candidaturas, hoje assim, Douglas, né? Porque... Não tem, é difícil você conseguir uma candidatura única. Tanto aqui em Mafra, como em outras cidades e outras regiões. Mas o candidato tem que se preparar para ganhar. E a estratégia de tentar fazer com que as instituições ou os partidos políticos ajudem é muito difícil. Isso é comprovado do que não acontece. Ah, aí o que, que tem que fazer? É outra estratégia. É um tabuleiro. Qual é a outra estratégia? É você se fortalecer também fora, não só da cidade, mas fora da região. E aí, a gente usando com todos os, os lugares que nós passamos, né, é, deu para fazer uma viabilização também fora. Então, se fosse uma candidatura única, seria uma estratégia muito boa. Só que isso depende de várias questões. Depende de projetos pessoais, de pessoas que estão querendo sair agora para ser prefeito na outra, ser vereador na outra. Né? E não pode tirar o sonho de cada um, ou, ou a, a, a, o esquema de cada um, a forma de, de, de agir. Outra, é, atrapalhar uma candidatura para que não tenha uma liderança forte, pensando em outros projetos, né? um Projeto qual? Ah, não pode se criar uma liderança porque senão... É, nós perdemos aquela região que é muito fácil de ir lá, só joga uns rastoinho e os votos é mais fácil e mais barato. Então, às vezes, não é só local. Às vezes, é estadualizada. Que vem aqui, não vamos deixar criar uma liderança lá em Mafra porque se o cara se criar lá, ele vai começar a bater em nós aqui embaixo, aqui na Florianópolis, aqui nisso, porque nós já conhecemos ele e ele puxa para a região dele mesmo, entendeu? Então, existem várias forças políticas de que a gente como convive com, com isso, acaba aprendendo. Então, você tem que enfrentar isso. Isso eu estou disposto a fazer como já fiz e já estou fazendo. Né? Foi, foi muitas coisas que nós fizemos aqui e isso criou, sabe-se, que existe uma liderança lá, em Mafra, na região do Planalto Norte, que se criar o cara, a região vai se desenvolver e a outra nossa não. É essa a verdade. Não adianta cobrir, né, tapar o sol com a peneira. Existem forças locais aqui que não querem o Wellington eleito e existem forças fora da nossa região que também não querem que a região desenvolva, porque é fácil vir aqui e catar voto. Essa é a verdade. E, e falando em voto, Elton, você observa, né, basta você sair de fora da nossa região, outras regiões muito bem é, desenvolvidas, porque tem lá seus representantes. É, Duas vezes, prefeito Mafra se fala muito na, na, na região de uma, uma união do, do Planalto Norte, principalmente da nossa região aqui, para falar e debater temas comuns, regionais. Qual que seriam os principais temas que você via, olha hoje e acha que tem que bater, tem que ser uma bandeira? Eu vou colocar que é a malha viária. Tá? O transporte, é, nós temos aí a IA 280 que nós temos que fazer uma melhoria muito, muito forte para que isso venha a facilitar a, a, a viabilidade. E a outra é o atrativo de novas empresas. O que nós fizemos aqui em Mafra, né, com a Kromber, Schubert a J, e a JBS, a maior us, fábrica de biodiesel, isso foi, um, foi muito difícil. Né? Isso foi uma, uma conquista para a nossa região muito difícil. Tanto é que a bandeira JBS se instalou no Planalto Norte, né, em Mafra, em Itaiópolis agora né, Com novo empreendimento lá do Premix, fábrica de rações E também com o aumento do frigorífico E nós consagrados aqui em Mafra com o biodiesel A maior é, de biodiesel do, do, do Brasil, né, da JBS Então essas questões são muito fundamentais e importantes Para o crescimento de uma região São dois aspectos, né? primeiro é o desenvolvimento econômico a qual foi o foco que em Mafra, que nós traçamos isso? O desenvolvimento econômico, como é que traz o desenvolvimento econômico? Primeiro, tem que pairar a harmonia. Olha, eu tenho ido muito a Canoinhas, que é uma cidade irmã do Planalto Norte, nossa. Que depende muito do desenvolvimento de Mafra também, depende muito do desenvolvimento de Canoinhas, para que nós sejamos uma união só. Hoje, Canoinhas passa por um momento muito difícil político. E quando isso acontece, a cidade para. A prova real disso é mafra. A cidade parou quando estava em estabilidade política. Então, isso tem que parar. Tem que ter um, uma liderança que venha e diga, não tem briga, nós estamos tocando o município ou a região. Isso aí é o primeiro fator. Nenhum empresário fica e nenhum empresário empreendedor vem no município que esteja com problemas, instabilidades políticas e inseguranças jurídicas. É difícil. Dois, a cidade tem que estar estrategicamente muito bem localizada com a viabilidade de malha viária né? que o caso de Mafra ela está muito bem localizada, o que é um atrativo que é um atrativo também. Temos que melhorar muito ainda. Ah, ah, por isso que eu, foi um foco muito forte na duplicação da BR eh, da 116 né? que isso foi na NTT na época já foi aprovado, Lá, quando ainda era prefeito, o projeto executivo, nós estávamos aqui no Planalto Norte, para duplicação da 116. Isso ajuda e muito. Né? Todas as cidades aqui, é, beirando, que fazem lindeiras com a rodovia. Então, e, e, se, e o, o, o terceiro ponto, primeiro, né que eu já falei, é que o aspecto político tem que, tem que ter uma representatividade política, independente de qualquer outra forma. Ela está bem localizada. Né? E eu acho que o Planalto Norte tem tudo isso. E o que está faltando? O que está faltando é nós termos um verdadeiro representante para o Planalto Norte. Às vezes eu vou a Canoinhas, às vezes eu fui a Três Barras, eles dizem, oh, você puxou só para a Mafra, você puxou só para a Mafra. Eu, eu, eu, eu ouço isso. Às vezes vai a São Bento do Sul, Rio Negrinho também tem essa. Às vezes tem essa questão. Mas em outras regiões tem, mas não tanto aqui. Porque os políticos de plantão da época fizeram essas rivalidades entre Máfrica e Canuinhas, Mas isso não pode acontecer. Agora é uma questão de nós desenvolvermos o Planalto Norte. O Planalto Norte tem que se desenvolver. E mais de 20 anos, mais de duas décadas, nós não temos deputado estadual aqui na, na, na nossa cidade. É difícil, é muito difícil. A outra passada nós não, temos a, é, não tivemos nenhum nem de, de, de, de Porto União até até Campo Alegre, e isso tem que mudar. Segundo aspecto que nós fizemos aqui em Mafra, eu dou exemplo de Mafra para Porto União, por exemplo, eles têm também a questão é, da saúde, de desenvolvimento econômico, por ser cidades lindeiras, que nem nós aqui com o Rio Negro, né? parece que nós somos o final do Estado, então, é, é parecido o Planalto Norte, porque nós estamos assim, é, dividindo com o Paraná. E parece mesmo que nós somos o final do Estado. Né? Eu gosto de dizer que nós somos o começo do Estado. Então, a gente também tem um compromisso com toda a região. Agora, é, a, a outra questão que eu falei é a questão da saúde. Por que a questão da saúde? Queira ou não queira, digam, não, digam não, ou não queiram dizer, como era em 2015, quando eu assumi. O hospital de Mafra é um exemplo na administração e na diretoria. Mas como era? Era credenciado em alguma coisa de alta complexidade, que hoje é cardiologia, neurologia, ortopedia, traumatologia. É referência. Você vai em Joinville quando fala de Mafra meu é hospital. E lembro no meu nome, Está muito, tá muito bom, sabe? Isso foi uma uma conquista muito grande. E a área da saúde o que que trouxe? Qual é o problema hoje na saúde? O problema é a falta de profissionais, um dos grandes problemas. E já era, sempre foi médicos, né? muito difícil. E o que, que nós fizemos aqui? Uma grande parceria, não só com o hospital, mas uma grande parceria com a UNC de trazer o curso de medicina. Por quê? Porque os outros cursos já são referendados dentro da ONC. São excelentes, engenharia, administração, direito, né? são de excelência. O curso de medicina veio para somar e já vieram outros cursos, outros né, cursos na área de saúde. Então, a cidade se transformou e é uma cidade universitária. Nós estamos hoje formando os médicos aqui dentro da nossa cidade. Isso é, é uma conquista que poucos têm. E o Planalto Norte hoje, ele olha para a Mafra como um exemplo. E olha para o Wellington como se fosse não uma solução, mas eu contribuí. E isso, quando eu senti isso fora da cidade, também, isso foi um dos aspectos que me fez aceitar esse desafio de ser o deputado do Planalto Norte e ter uma, um gabinete na Assembleia Legislativa. Por quê? Conversando com o ex-governador Raimundo Colombo, né, pré-candidato a Senado, um grande amigo de Mafra, cidadão honorário de Mafra, Cidadão honorário com título merecedor, porque já nos ajudou e trouxe as coisas para cá. Não como simplesmente título simbólico de expectativa de que fosse trazer e não trouxesse. Ele trouxe. Foi um grande parceiro e continua sendo. E vai, né, depois que passar e for registrado lá, vai ser o nosso senador, não tenho dúvida disso. E estará aqui, né? Não vamos falar nesse assunto. Então, é, essas grandes parcerias que nós formamos aí é que me fez aceitar e saber que nós temos condições e não vamos fugir deste desafio. É difícil ser candidato, ainda mais num momento desse, mas alguém ia ser, né? alguém vai ter que ocupar esse, esse, esse posto de deputado estadual da região. Acredito que ninguém iria ter essa condição é, e eu não tinha coragem, não tive a coragem de não ser o candidato. Verdade mesmo. Não é, Wellington, como é que você tem coragem de ir, cara? Eu não teria coragem eu, eu, eu, eu, eu não tive coragem de não ir Então Sabendo das reais condições Que nós tenhamos E que Deus colocou isso na minha vida De ser um homem público, sabe Douglas? Eu sinto um orgulho disso Eu acho engraçado, Elton Você falou essa questão de, de coragem de ter ido ou não ah, Logo quando você terminou o mandato A gente conversou E eu lembro que a Yara, a esposa Falou assim, não, acabou a nossa vida política Não é. queremos saber e agora, recentemente, conversando com ela, ela empolgada, fazendo agenda, coordenando, Isso, tá, coordenando <risos> já. E falando em coordenação, quinta-feira agora temos o um lançamento oficial. Sim, é o lançamento oficial, ainda pré-candidatura, lógico, por, causa, por questão do calendário eleitoral, né, que nos permite falar assim, mas já fomos homologados na convenção, é, passaram-se todas as burocracias partidárias e agora é a hora do lançamento. Nós vamos fazer um lançamento, quero convidar a todos os amigos né não estamos fazendo convite direcionado é, e uma grande um grande orgulho uma grande satisfação é que tu falou do do piara né foi o, o o grande jornalista que disse e me colocou de florianópolis ele colocou o Wellington como um dos eleitos dentro do psd e isso as leituras quando eles fazem é porque tem alguma coisa né então nós estamos estamos trabalhando isso e vou ser homenageado com a presença dos candidatos, dos pré-candidatos a governador, né, do Jean Loureiro, o um candidato a vice-governador, o vice-governador que é o Heron Jordani, que é um grande amigo, amigo do peito, do coração, um, um visita a casa do outro, ele de de Chapecó, Faxinal dos Guedes, e também do nosso cidadão honorário, Raimundo Colombo, vai estar aqui. Novamente, junto com Mafra, né? vive aí conosco, mas vai estar aqui para adoçar a nossa pré-candidatura. É muito difícil a majoritária chegar a vir numa, num lançamento de candidatura, é, principalmente aqui no Planalto Norte, né? onde é uma região que não tem tanto densidade eleitoral, mas nós temos uma grande amizade. Isso significa o quê? Significa que Mafra vai continuar sendo como era quando ela então prefeito continuará sendo um paradouro das grandes lideranças e do poder do governo do Estado, né, se, assim, se assim se consumar, que Deus queira. Tá certo. Nós estamos aqui ao vivo, nesse momento, no Facebook. Também estamos transmitindo pelo YouTube, pela nossa web rádio. E logo assim que terminar essa entrevista, a gente vai postar ela no Instagram. Gostaria que você deixasse seu comentário, compartilhasse essa live também para nos ajudar aqui no alcance, assim como todas as lives que são produzidas pelo Rio Mafra Mix. Olha, então nós chegando ao final do nosso bate-papo, essa eleição, eu acredito que vai ser uma eleição é, um pouco diferente das outras que você participou, é a primeira sem a presença e, o, e a, a ajuda da sua mãe, ah. né? como que você está... Olhando para esse lado. É, quando fala da mãe eu já fico um pouco mais emocionado, né? Mas vamos falar porque a minha mãe, você muito bem sabe, né, Douglas, todo mundo sabe, mas ela é um exemplo de superação foi para mim. Então quando tu não, quando a gente não tem mais energias, eu ia eu olhava para ela, né? Hoje a gente olha na fotografia e reza, mas ela continua aqui comigo e a, a questão da eleição ela fazia para mim, né? ela que me colocou na política. Aí eu tava né, me formei em videira, continuei um, um pouco do trabalho lá, e ela me puxando para Mafra, ela me puxando, dizendo, olha, e sabia que eu era político, me colocou na política na época, e continuou, né, me dava forças, ela ia, ela gostava de ir em todos os bairros, né, ela ia por todo, Pachinal, Vila das Flores, Vila Nova, eu lembro que ela dizia para mim, tem que fazer lá, ó. vai lá, Pia. ela me chamava de Pia, vai lá, Pia, vai lá, porque lá você não sei o quê, tem que fazer isso, e ela falou assim, o dia que você lembra que ela falou para mim, o dia que se asfaltar tudinho a Vila das Flores lá, fique tranquilo. Porque lá, era tudo amigo dela, né, ela ia nas casas. Faça o um muro atrás do caíque. Ela falou que tinha um muro, que ela tinha que fazer, né, faça lá e faça uma abertura que eles querem passar por trás. E daí eu ia lá, a gente fazia, e ela, então vai fazer, né, tá fazendo muita falta. Mas é, ela foi um exemplo de superação porque com os dois anos de idade ela caiu no fogo, teve poliomielite, é, não, ficou internada na Santa Casa de Misericórdia Dos dois anos de idade até os 14 anos Para tentar uma uma reversão do caso Não conseguiu E o médico, os médicos médicos né, disseram para ela que ela não poderia ter filho E aí ela disse, não, filho eu quero ter Filho eu vou ter um, pelo menos um eu quero ter um. E aí teve o Wellington aí Então ela está fazendo falta hoje E não tenho dúvida que ela não está aqui Mas de algum lugar está olhando para você, para nós aí Elton, para nós fina finalizar o nosso bate-papo, eu queria deixar a palavra aberta para suas considerações. Sim. Eu quero convidar o povo de Mafra, o povo do Planalto Norte, onde tiver o alcance do Rio Mafra Mix, para que nós estejamos juntos <risos> nessa. Sei que o desafio é bastante difícil, mas se não fosse viável, eu não estaria. Isso com toda certeza. É, existem coisas que falaram, que dizem, que não aconteceu, vocês sabem muito bem disso. É, vamos abraçar mais uma vez essa juntos. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não tenho dúvidas que nós merecemos. E se eu não tivesse certeza dessa viabilidade, eu não estaria colocando o nosso nome, a nossa cidade, a nossa região e grandes parceiros que vêm por detrás do Wellington sabem que isso vai acontecer. E nós, eu tenho certeza que nessa caminhada estaremos juntos, né, Douglas? Eu não tenho dúvidas disso. E eu estarei disposto a fazer aquilo que for preciso, que estiver dentro da legalidade, como sempre fiz, pro, pro, prover isso e quero fazer muito mais pela nossa região e pelo Planalto Norte. Um grande abraço para vocês aí. E na quinta-feira, lá na às sete horas da noite... Eu vou estar lá, juntamente com toda a majoritária, para que nós possamos conversar. Muito bem, então Obrigado para você que nos acompanhou. Boa sorte na sua caminhada. Vamos é, lá. Sucesso, vai ser ba bastante trabalho nos próximos meses. Está sendo. Mas gente. o esforço tá vem o trabalho, né? A gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com outras reportagens para você sempre em primeira mão. Rilma Framix, aqui você bem informado sempre.